Do alto de um vulcão extinto no Havaí, cientistas olham para o céu e descobrem novos mundos bem longe de nós. É lá que ficam os maiores telescópios da Terra. Cenário de hoje da série Poeira das Estrelas, com o físico Marcelo Glazer. Desde que o italiano Galileu Galilei teve a ideia de apontar seu telescópio para o céu no século 17, a astronomia evoluiu muito. Nos tempos de Galileu, as lentes mal eram capazes de enxergar todos os planetas do nosso Sistema Solar. Hoje, telescópios gigantes estão descobrindo novos mundos, bem longe de nós. Esses observatórios privilegiados ficam no alto de um vulcão extinto no Havaí cenário do nosso capítulo de hoje. De nada adianta ter lentes poderosas capazes de enxergar longe se o tempo não colabora.